Oi todo mundo, eu sou a Isa, e hoje nós iremos falar sobre a troca de estação no COVID e algumas dicas para te ajudar nesse momento difícil, nesse momento talvez que você nunca passou na sua vida antes, porque você começou a jogar faz pouco tempo, fica calma que eu vou explicar tudo. também foi baseado no post do John Covett que eu mencionei no vídeo da tabela de abril. O link da publicação dele tá aqui na descrição. Ele dá algumas dicas diferentes do que eu falei aqui. Ele tem um ponto de vista diferente sobre o jogo, então eu acho legal você ir lá conferir. Primeiramente, que é a troca de estação? Eu falei sobre isso já, assim deu uma breve Pincelada a respeito disso no meu vídeo sobre a tabela de que mês que a gente tá, maio, sobre a tabela de maio. Falei sobre a troca de estação. Eu não estava planejando fazer um vídeo sobre a troca de estação, mas eu decidi fazer porque vocês me pediram bastante pra provar que vocês queriam de verdade esse vídeo. Aqui está a enquete que ganhou, vocês ganharam de lavada, né? Quem escolheu a troca de estação ganhou de lavada, né? Nossa, vocês, vocês querem muito assistir COVID, meu. Vou arrumar uma sósia pra gravar por mim aqui para editar por mim também, para conseguir vencer a vontade de vocês de assistir os vídeos de COVID. Mas vamos lá, o que, que é a troca de estação? A troca de estação nada mais é que literalmente a troca de estação, tipo, do verão para o inverno, do tipo da primavera para o verão. Troca de estação igual na vida real, por exemplo, a gente fica três meses numa estação e daí vira para outra estação. A gente está no outono, né, Tá frio pra caramba já, é por isso que eu tô usando... Essas cores chatas, e por isso que eu fiz essa maquiagem colorida, pra, né, dar uma animada no meu rosto. Exatamente o que acontece na vida real acontece no jogo, porém, gente, isso acontece um mês antes dentro do Covid. Meio que pra você já saber quais vão ser as tendências que vão acontecer naquela estação, pra você se preparar, pra você já ficar a par da moda, se bem que... A gente acabou descobrindo algumas coisas e muitas roupas que estão entrando agora no COVID como novas, na verdade não são novas, na verdade foram lançadas um ano atrás pelas marcas. Mas eu ainda vou fazer um vídeo falando sobre isso, investigando isso, porque eu só vi algumas pessoas descobrindo, assim, falando, gente, mas essa, essa roupa saiu faz um ano, eu achei que eu sabia das coisas que estavam acontecendo, e na verdade a gente tá sendo enganada. Mas padrão, né, a gente tá sendo sempre enganada pelo Covid. Então sim, gente, a estação só vai mudar na vida real daqui um mês, daqui um dia 20, mas no jogo vai mudar agora, daqui a pouquinho, né, daqui, tipo, alguns dias. A gente tem que estar tá preparada pra isso, e por que que a gente tem que estar tá preparada pra isso? Porque, gente quando muda a estação, todas as roupas que você tem das outras estações elas não importam mais basicamente, elas não vão valer bônus de estação, ali embaixo se você não sabe o que é bônus, eu tenho um vídeo aqui explicando, se você usar as roupas antigas que você tem, você vai perder ponto, você pode ir mal na votação então você tem que se preparar porque sim, você precisa renovar o seu guarda-roupa você precisa comprar roupas novas para participar de certos desafios, porque eles são fechados, né? Eles são desafios fechados daquela estação, como o primeiro day assim que começa a estação, estreia um daily que é fechado. Gente, daily nunca tem estação fechada, né? Pois é, o primeiro de cada estação tem, justamente para forçar você a comprar peças novas. Mas, antes de falar de economizar, a gente vai falar de gastar. Isso mesmo, gastar. Quantas vezes eu falei de gastar aqui? Tudo, tudo. Que você tá vendo agora no seu jogo Que é da estação atual que você tá Na hora de trocar a estação, né Eu esqueci que a gente tem que falar Porque esse vídeo vai ficar pra eternidade, né Então pode estar tá vendo isso em 2021, 2022 Então todas as coisas que você tá vendo na sua estação atual Elas vão virar diamante quando mudar a estação Então trocou a estação, virou diamante Assim, não, não é imediato, né Não é tipo no mesmo dia Elas levam um tempinho, assim Eles jogam lá um pacote de roupas Da estação passada pra você comprar Que inclusive eu comprei em uma estação aí até hoje não usei um negócio e hoje em dia eu não compro mais nada no Covid então nem sei se é bom comprar, eu acho que não é, não vale a pena. Mas cada um fez o que quer com o seu dinheiro, né? Mas tudo vai virar diamante e sabe aquelas peças que você tá guardando do fundo do seu coração desde quando começou a estação? Você guarda elas e fala, ai eu te amo, eu vou te comprar, um dia eu vou te comprar quando eu tiver dinheiro, cara. <risos> sinto lhe dizer, mas se é da estação atual que você tá, você tem que comprar esse treco agora. Compra. Inclusive, eu vou comprar. Vamos lá. Eu nem planejava mexer no Covet, literalmente, hoje. Mas a gente vai ter que comprar algumas peças. Sabe por quê? Nem eu sabia que eu tinha peças curtidas Que eram nessa estação que eu queria Nem eu sabia, então eu vou aproveitar pra comprar elas agora Porque você acha que eu vou gastar Meus preciosos diamantes Que eu dou duro pra conseguir eles Pra comprar peça que eu posso comprar agora Em cash, que eu tenho bastante cash Não, gente, eu tenho quase 10 mil de cash a mais Nem tinha visto Olha aqui, opa, eu salvei algumas coisinhas De estações passadas Eu estou me planejando pra um vídeo futuro Vamos lá, ó, primavera 2020 Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, Calma. Nós temos cinco itens que eu quero comprar. Um deles já é com diamante, né? Então meio que não importa se eu não comprar ele agora. E eu, sinceramente, acho que eu vou deixar pra depois. Vou deixar pro vídeo que eu tô me planejando pra gravar. Então vou ignorar você. Mas vamos fazer a conta de quanto eu vou gastar pra comprar esses itens. Eu tava me planejando, gente. Eu queria ficar com 55 mil, na verdade. Pra poder gastar até chegar em 50 de novo. Eu vou ficar variando entre 50 e 55 mil. Pra eu poder comprar coisas caras entre 0 e 5 mil. Eu vou fazer o dele aqui, gente, rapidão, só pra eu conseguir chegar nos 55 mil, porque era esse meu objetivo. Ah, e outra coisa, agora nessa reta final, eu tenho muita coisa guardada nova, muita, muita, muita, muita coisa mesmo, mas tipo, coisa baratinha, coisa cara, eu tenho de tudo, eu Tenho tipo, 40 itens muito caros. Todo desafio que eu entro, eu já clico no novo aqui e já venho procurar um vestido, alguma coisa que eu não tenho usado, que caiba no desafio, que esteja novo ou que nem caiba também, porque as, eu, ultimamente, gente, os últimos looks, tipo, olha esse vestido eu tô horrível, não vou usar isso. Meus últimos looks são só coisas horríveis, porque eu tô fazendo só pra ganhar dinheiro, então não vou maximizar, porque eu não tô nem aí pro ser look, só fiz pra ganhar o dinheiro, vai. obrigado Aí, agora a gente tá com 55 mil. Era esse meu objetivo, gente, eu juro pra vocês, eu vou ficar fazendo isso. Se vocês quiserem, eu posto todo final de semana, ou toda vez que eu completar 5 mil, eu espero que seja uma vez por semana, eu faço um post na aba comunidade, no mesmo lugar que eu tô fazendo as enquetes, pra mostrar o que eu gastei com meus 55 mil. Meu, não, não, não, não, não. Que eu gastei com meus 5 mil, que eu guardei durante um certo período de tempo. Eu nem sei quanto tempo leva pra eu guardar 5 mil. Vamos lá, itens curtidos em cash da estação atual. A gente tem essa bolsa, que custa 1.080. Esse maiô, que eu acho lindo e eu quero ele. De 345. Mais um vestido que eu nem sei o que, que é isso. Mas eu nem quero esse vestido. Esse aqui de é diamante vai ignorar. E mais esse vestido de pena aqui. É lindo, e tem uma carinha de flashback, assim, mas não é por isso que eu vou comprar ele, é porque eu gosto mesmo. Tá, deu 3.449. Eu vou comprar tudo, gente, eu vou comprar tudo porque deu, entendeu? Deu a conta, fechou, eu guardei pra isso, então vamos lá, vou gastar meus últimos dinheirinhos nas minhas últimas peças de 2020. Mais coisas pra usar pra maximizar. Sim, eu quero essa bolsa, não me pergunte o motivo. Então vamos lá, compramos uma coisa aqui, já dá uma descurtida. Eu adoro esse negócio de itens curtidos, isso é muito meu favorito. Eu não posso nem ficar muito tempo nisso, pensando nisso, não senão eu, eu gasto tempo demais curtindo as coisas. Vou comprar esse treco aqui também. E esse vestidão aqui, que agora a gente já tem esse vestido. Ok! Nossa, mas tem um pouco então eu não gasto assim, compro coisas caras pra mim mesma. Ai! Voltei com 51 mil, tudo bem. A gente vai guardar de novo até virar a estação. Outra coisa importante também que você não pode esquecer é que tem os itens Covid Collection ainda, gente. Item CC. Comprem os itens COVID Collection enquanto eles estão cash ainda. Que esses sim são bem importantes. Tem alguns aqui só que eu não comprei. Ó, oh, beleza. O resto já é diamante, então eu comprei o que faltava. Agora a minha COVID Collection desse mês está completa. Por quê, gente? Porque os COVID Collection são itens-chave, são itens que vão ser úteis. Talvez aquelas coisas ali, não. Elas têm chance de aparecer no flashback. Então é muito importante que você compre elas, compre o que faltou ou... Compre as que você mais viu, se você ainda não comprou, enquanto elas estão em cash. Sobre as peças novas que eu mostrei agora há pouco pra vocês. Eu tenho muitas peças novas, eu, culpa minha, eu que não gasto mesmo, deveria gastar mais. E daí, o que vai acontecer? Você gasta tudo? Ai, ah, não posso deixar nenhuma peça nova? Não! Você tem que deixar pelo menos de 5 a 10 peças novas de valor alto pra quando se for fazer flashback, né? Talvez você esteja jogando por diversão, no momento, mas a gente tá sempre pensando no futuro, jogando Covid, porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? Também porque a gente quer subir de nível, então a gente tem que pensar, ah, vai vir um flashback, eu quero ter as peças pra esse flashback, porque além de flashback te ajudar a subir de nível, cara, é tão legal quando você abre um flashback e você tem Todas ou quase todas as peças Você não vai gastar nada no flashback tipo, dá, um, dá um orgulhinho de você mesmo, sabe? Deixa até umas 10 peças Se você quiser deixar mais, aí vai com você Eu me arrependo muito porque tem estações Que eu tenho 70 peças novas pra gastar Então deixa aí umas 5 a 10 peças Dessas mais caras que você tem Aí o resto você pode ir deixando tipo duas três porque às vezes você vai precisar Comprar mesmo alguma coisa no flashback Então não adianta você ter uma peça tipo De valor 1.300 Sendo que você pode usar uma de 700 Outra coisa também, se você tá com muita peça nova e você tá vendo esse vídeo, tipo, vai virar estação hoje ou amanhã, cara, vai fazer os, os VIP, vai fazer os desafios VIP, gasta lá as suas peças novas e aproveita porque você tem chance de ganhar diamante. Tipo, fazer VIP, gente, você tem que maximizar, senão a chance de você ter uma nota boa é bem baixa, sabe? Já é baixa normalmente, então quando você maximiza, você tem chance de tirar tipo um 4, que é uma nota baixa, e daí ficar com 4.80. Se você tem muita peça nova ainda ou está desesperada, corre lá nos vips, refaça os vips, vai que você ainda consegue ganhar 500 diamantes passando de fase. Agora vamos falar de um assunto que eu gosto, que é economizar. Tem dois vídeos aqui no canal sobre como economizar no Covet. Um é o mais antigo e tem o mais novo que é atualizado, que eu vou deixar ele aqui, que fala sobre como economizar tanto cash quanto diamante. Se você quiser um complemento maior ou... Mais informações de como economizar, mais dicas, vai lá naquele vídeo. Aqui eu vou falar básico, focado na troca de estação. Primeiro que agora a gente tá numa reta final, assim, né? Quase chegando na estação mesmo. Atualmente, no, no dia que eu tô gravando esse vídeo, né? Porque você tá vendo isso, tipo, mais tarde nesse ano... Talvez você não esteja na reta final, mas é bom você saber. Então, quando tá chegando perto da troca de estação, é bom você dar uma freada nos desafios que você faz se você faz todos. Cara, eu não sei. Eu nunca fiz todos os desafios de uma semana. Não faço nem ideia de como é que seja. Eu normalmente faço os 28 desafios semanais de 28 a 31, 32. Não extrapola muito disso, senão já fico nervosa. Já fico tipo, eu tô perdendo. Normalmente eu deixo nessa média. Eu faço isso sempre, mas talvez você não faça. Então, se você extrapola nos desafios, faça o seguinte. Entra somente nos desafios Desafios que você já tem alguma peça ou duas peças e que você não vai gastar nada. Não vá me comprar coisa pra fazer desafiozinho de 100. No final da estação. Meu, só entra em desafio nem sei lá, Chechelenta, sabe? Só pra ganhar o dinheiro mesmo. Eu tô indo muito Chechelenta fazendo desafios. Eu tô até com vergonha dos meus looks. Eu tô péssima. porque eu não tô no rally, né? Mas se você tá no rally, beleza, faz teu rally. aqui na minha casa o rally é alternado e tudo mais. Eu expliquei nesse vídeo aqui. Faz só os desafios que você não vai gastar nada quando você não tá no rally ou quando o rally já acabou pra economizar mesmo, tá? A maratona semanal, que eu sempre falo pra você, complete ela sempre. Complete a maratona semanal. Cara, se você tá economizando, você tá em do Economia On, esquece a maratona semanal. Você não tem obrigação de completar ela. Sabe por quê? Porque os prêmios dessa porcaria, dessa maratona semanal ridícula, tá vindo primavera 2020 ainda. O próximo é primavera 2020 ainda, eu acho. Eu acho que só, tipo... Sei lá, ele fica vindo a estação anterior até realmente mudar de estação. Tipo, quando muda a estação, daí o prêmio talvez seja da estação nova. Eu literalmente não sei porque eu tenho que ficar caçando o prêmio que a gente ganhou depois pra descobrir se era primavera ou da estação, da estação que a gente tá, ou. Da próxima estação já. Então pode ignorar a maratona semanal quando tá chegando perto de mudar a estação. Até porque só vem normalmente joias turquesa, né? Só vem isso no, no jogo. Elas tem um valor bom, mas tipo, meu, você tá economizando, pode deixar de lado. Você tá tão pobre, mas tão pobre, mas tão pobre que você não tem, tipo, nem mil. Ou nem cinco mil. Porque, cara, cinco mil é muito pouco pra você começar a estação. Desativa o seu rally e faça só os deles e os desafios que você não vai gastar nada. Tá bom? Meu, você vai, gast... você vai ganhar muito dinheiro, assim. Muito. Assim que virar a estação... A gente tá falando só de um lado, né? Agora eu vou falar do outro. Assim que virar a estação, você não gasta os diamantes comprando peças que são com diamantes. Meu... Não, entendeu? Não compre peças com diamantes. Guarda pros flashbacks que vão vir... Eu não sei se no começo da estação vem flashback bom ou ruim. Normalmente é no final da estação que vem flashback bom e no começo da estação vem flashback ruim. Mas dependendo, meu, às vezes vem um prêmio muito massa no flashback. Então não gasta os diamantes no começo da estação ignora as coisas que são com diamantes. Até porque, como eu falei, você pode comprar depois. E gasta o cash que você guardou pra comprar as peças chaves. Aquelas peças que você vê que aparece bastante. Normalmente eu falo delas aqui, tem alguns, mas, alguns grupos e alguns lugares que também falam sobre e também para você comprar uma peça de pelo menos cada categoria. Um vestido, um sapato, uma calça, uma blusa e algumas joias. Não precisa extrapolar muito dessas cinco categorias, talvez você possa, tipo, comprar um acessório, qualquer coisa. E por último, compre as peças COVID Collection, todas que aparecerem. Quanto mais cedo você comprar, mais as pessoas vão emprestar de você e mais você vai não precisar emprestar dos outros. Não era bem isso que eu queria dizer, mas tudo bem. Compre assim que aparecer a peça COVID Collection, porque se você deixar pra depois, você talvez não tenha economizado depois. E no começo da sessão, na teoria, para pra você ter economizado. E foi isso, gente. É to... São todas essas dicas que eu tenho pra dar pra vocês. Lembrando que esse vídeo foi baseado também no post do John COVID. Eu vou deixar o link na descrição. Ele tem umas dicas diferentes lá, ele tem uma visão diferente. E ele também ensina a fazer cash no perfil dele. Tem um post lá perdido, é só você procurar. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que te ajude nessa troca de estação